Não, nesse vídeo hoje não tem olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais um desabafo. Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra reclamar. Eu não tô contente com algumas coisas aqui do canal não, gente. Gente, muitos de vocês falam que eu só sei para pra reclamar, mas não é reclamar, gente. É que às vezes, gente, eu, tô... eu já vou começar logo falando. Não vou ficar enrolando não. Gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre algumas coisas do canal. Tô aqui pra falar sobre as estatísticas do canal. Gente, o canal tá indo bem. Tá tudo verdinho as estatísticas. Mas, gente, eu não sei se é impaciência minha ou o que é, mas os vídeos, gente, não tá tendo muito alcance. O vídeo aqui não passa assim de 50 visualizações. É lógico que tem alguns vídeos assim que vai pra 80, tudo, mas não é tão grande assim visualização. Comparado aí pessoas que tem 10 mil, 30 mil visualizações. E às vezes, gente, tem gente aqui no YouTube que simplesmente chega a ligar a câmera e fica sem fazer nada, ou então fica mastigando coisa na frente da câmera. E tem hora que ganha aí um milhão de visualização. E às vezes, gente, eu às vezes fico aí 3 dias planejando um vídeo, fico aí mais de 7 horas editando o vídeo Compro algumas coisas caras aqui pro canal, igual esse celular meu, que não precisava eu estar comprando um celular caro Mas como ele tem uma qualidade de câmera boa, eu comprei ele Comprei ring light também, tem três ring light aqui no canal, é tudo caro também E os vídeos tem hora que não passa de 50 visualização Também não devo assim questionar muito, porque os vídeos aqui do canal, gente, tem hora que não são uns vídeos tão legais Tem hora que eu não acho uns vídeos legais mas tem muita gente que gosta dos vídeos O mais os vídeos aqui do canal talvez não sejam tão legais Mas dá muito trabalho, dá muito esforço Os vídeos, gente, aqui do canal são planejados várias vezes Aqui, gente, esse caderno aqui tá lotado, assim, ó, de, de ideias esse vídeo Que tem várias coisas aqui É uma coisa, gente, que demora bastante pra você estar tá fazendo Quando eu decidi criar um, um canal no YouTube Igual aí os vídeos antigos eu achava que era só ligar a câmera e falar qualquer coisa. E eu quero, gente, que você seja sincero aqui nos comentários pra mim. Se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, o que é que eu preciso melhorar? Deixa aí a sua opinião por que, é que o canal não cresce. Porque, gente, eu já tentei de tudo. Às vezes eu assisto esses vídeos de pessoas ensinando a crescer no YouTube. É muitas coisas que tu precisa fazer que muitas vezes eu não faço. Mas eles também dão várias dicas de crescer no YouTube sem ter uns que tem um canal pequeno. Então eu fico em dúvida também. Então, gente, eu não tô chamando a atenção pedindo pra vocês inscreverem no canal, deixar like. Pra me agradar. Não tô também com papo de fechar o canal, não. Mas, gente, às vezes aqui os vídeos do canal, eu deixo muitas vezes de estudar, tem hora, perco várias horas da noite pensando o que eu vou gravar. Às vezes, por vídeo sair no tempo certo, sair toda quarta-feira, toda terça-feira. Às vezes, gente, eu gravo vídeo na segunda, edito ele na terça, pra quarta-feira tá pronto. E muitas vezes quando eu chego da igreja quarta-feira, que eu vou olhar as estatísticas do canal, tem hora que o vídeo tem teve uma visualização. Esses dias para trás eu cheguei da igreja achando que ia ter várias visualizações, porque tem hora que a gente grava um vídeo a gente acha que vai bombar, né? Eu achei que eu ia ganhar várias visualizações. Quando eu olhei, gente, tinha uma visualização só. E mesmo assim era a visualização minha. Muita pessoa fala que é só esperar. Mas, gente, eu preciso também saber se isso é uma coisa que eu não tô perdendo tempo. E também, gente, não tô pedindo assim para querer ser um famoso, uma pessoa assim... Tem mais de um trilhão de inscritos. Mas também, gente, eu queria assim, ter apenas assim, um monte de pessoa que me assiste. Eu não quero que meu trabalho fique em vão também. Então, gente, eu fiz esse vídeo para perguntar mais vocês o que vocês têm achado do canal, o que, é que eu preciso melhorar. Hoje eu quero ouvir mais sobre vocês, o que vocês têm achado do canal. Muitas pessoas falam para eu entrar no TikTok, Kawaii, Instagram... Mas, gente, eu não tenho vontade de tanto, assim, naquelas plataformas, não. Tenho vontade de ser aqui no YouTube. Então, gente, espero que vocês tenham entendido o meu desabafo. Nem vou pedir like hoje, nem vou pedir compartilhamento, porque esse vídeo não ficou sem um vídeo tão legal, é lógico. Mas, gente, se você puder é, compartilhar algum vídeo do canal que vocês gostam pra alguém, ou um vídeo que você mais acha engraçado, que você mais deu risada, compartilha aí com um amigo seu. Espero que vocês tenham entendido o meu desabafo.